Ei, hey, Colosso aqui com mais um vídeo de Skyrim. Hoje eu vou trazer para vocês um vídeo um pouco diferente. Hoje eu vou trazer cinco mods para vocês se divertirem demais em Skyrim. Então se ajeitem na cadeira, se preparem para rir e vamos para o vídeo. Bem, meus amigos, o primeiro mod que eu trago para vocês se chama Screaming Ninrots. Vocês já imaginam do que, que se trata, né? As Ninrots, quando vocês estão se aproximando dela, ela emite uma espécie de alarme. Mas com esse mod aqui, vocês vão ouvir um barulho um pouco diferente. Escutem só. Eu tenho certeza, pessoal, que a partir desse mod, vocês nunca mais vão esquecer uma Ninrote para trás. O segundo mod que eu trago pra vocês é o Hot Shots Chickens. Quem viveu na década de 90 lembra muito bem do filme de comédia chamado Top Gang 2. E como não esquecer dessa cena? Pois bem pessoal, atirar galinhas agora virou uma realidade em Skyrim. Instalando esse mod você vai encontrar em Whiterun, na casa que você consegue comprar na cidade, um baú lotado de galinhas. Isso mesmo que vocês ouviram. Com esse mod os guerreiros até mais fanáticos com espadas vão cogitar usar arcos a partir de agora. Continuando a nossa vibe de arcos e flechas, o próximo mod é o Project. Vocês lembram da infância de vocês quando vocês brincavam de arminha com seus amigos, pelo menos quem era da década de 80 e 90, e fazia o seguinte barulhinho? Pois bem, pessoal, esse mod vai trazer essa realidade para vocês com arcos e flechas. Caras lutar na Guerra Civil nunca foi tão engraçado na minha vida. Imaginem as missões da Guerra Civil com esse mod instalado. Que Nazim é um atrevido que mora em White Run, todo mundo sabe disso. Mas com esse mod a partir de agora, as suas frases mal educadas vão ter algum efeito sobre ele. O mod se chama Dragon Punishment for Cloud District Kips. Resumindo para vocês, quando Nazim falar sobre o Distrito das Nuvens com aquela linda falta de educação de sempre, eis o que acontece com ele a partir de agora. Pense duas vezes antes de falar merda agora, Nazim. E para fechar a nossa lista, o último mod aqui que eu quero trazer para vocês. Ele não tem nada de engraçado, pessoal, mas ele é bem divertido. O paraglider de Breath of the Wild. Agora você pode usá-lo também em Skyrim. Instalando esse mod você vai ter acesso a esse paraglider e vai poder ter imagens deslumbrantes de Skyrim. Com esse mod você vai ter uma nova vida em explorar Skyrim. Saca só um pouquinho dessa gameplay. Bem meus amigos, obrigado a vocês que assistiram até agora, não deixem de comentar se vocês querem uma parte 2, se curtiram esse estilo de mods, comentem, deixem o um like, compartilhem, e quem sabe a gente não faz uma segunda parte porque eu vi muitos mods interessantes, mas eu selecionei esses cinco primeiros para vocês, esperando que vocês gostem dessa novidade. Obrigado aí por vocês acompanharem o canal, até a próxima, tchau pessoal!